Com a alma um tanto abatida E o coração angustiado Às vezes até mesmo perplexo Tenho contemplado esta jovem geração Que às vezes tão rebelde E a miúde busca em seu açude Tão sazonais alucinações breve tolas ilusões, pois se encantam com o momento, se esquecendo que o momento é um reflexo tão fugaz. Vejo jovens inconstantes, frágeis e claudicantes, pelos jovens tão amantes que se dão por um instante a volúpia do presente. Futuro estão futuros tão carentes, vão sem sonhos eminentes. Quantos jovens se perderam, se tornaram delinquentes, esqueceram que são gente e a gente se esquece que já o fomos, que também já cometemos enganos e tão inaptos mal o educamos pois deixamos nossos jovens viver em rebeldia, quase sempre a revelia, só para dar-lhes alegria. Escancaram as suas portas para fugir do nosso horizonte, e nós fechamos a nossa janela, quando a vista não é tão bela de ver jovens inconstantes caminhando claudicantes indo além no horizonte é dever e mais do que o direito de ser jovem e ser alegre um direito inalienável sentimento adorável de viver plena verdade com as asas da liberdade já fui jovem e hoje sei Roubaram meu direito quando não pensaram direito e se viram no direito de não mostrar-me o caminho Me deixaram sozinho, e deixaram e sozinho, já que dei refém do espinho do caminho que eu escolhi. No caminho a gente esquece que ser jovem é ser efêmero, com perdão da redundância tão fugaz, tão sazonal tão volátil ideal avassalamos o nosso mundo, mas nos perdemos em um segundo e perdemos quase um século para poder reencontrarmos e morrermos sem achar nossos lindos anos dourados, preferimos viver enclausurado em nosso efêmero Egocentrismo. A vida é minha, eu faço dela o que quiser ou aonde quero ir. Mas às vezes esquecemos o caminho de voltar.